Apesar da trégua no exterior, com uma aparente diminuição das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Falta de novidades envolvendo o pedido de impeachment de Trump e os dados da indústria chinesa vindo acima das expectativas, o último dia de setembro foi de forte volatilidade para a bolsa brasileira, o Ibovespa querendo ficar em vários momentos do dia no campo positivo, mas infelizmente encerrando o pregão em queda de 0,32% e perdendo o patamar dos 105 mil pontos. As atenções agora para o mês de outubro estarão voltadas especialmente para o início da votação da reforma da previdência em primeiro turno no senado, que se tudo der certo, deverá acontecer nesta terça-feira. Mas é importante ficar ligado nos possíveis acordos por debaixo do pano entre governo e partidos, que poderão acelerar ou atrasar ainda mais essa tramitação. E para a agenda de amanhã, além da reforma da Previdência, às 9 horas da manhã o IBGE divulgará os números da produção industrial de agosto. Lá fora serão divulgados também os dados da indústria da Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido e Estados Unidos que poderão dar bons sinais de como anda a recessão global. De resto, é bom continuar atento às conversas entre americanos e chineses sobre a guerra comercial, que está agendada para o dia 10 de outubro em Washington, e que poderá trazer boas notícias para o valor do dólar no Brasil. Além disso, é bom ficar atento também aos desdobramentos do processo de impeachment de Trump nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados!